Estou aqui para ensinar vocês a poder a, a, configurar um servidor melhor. A gente vai aqui. Eu vou, então, vou fazer uma coisa aí. aí Cadê tutorial? Eu vou estar aqui um canto um Vai adicionar uma coisa aqui. Teste. Outro teste, porque tem que estar assim. Teste legal. Aqui. Um. Uh, pior que não. A gente vai colocar aqui, ó. Eu aqui. Aqui, que ser legal. Tá aqui Depois vai estar tá aparecendo aqui os seus cargos Aí você vai clicar aqui, ó Os seus cargos Teste é legal Você vai colocar aqui, ó Habilitação de unidade Vou dar essas coisas aqui Aí, por exemplo Teste é legal Aí depois você vai colocar aqui o tutorial e daqui aqui no é título. Depois você vai estar aqui. Vai então, tô muitas coisas aqui. Né? Você vai ter que colocar aqui ó. Um e uma bactéria. legal. Você vai colocar aqui ó. Os cards aqui. legal. Estou aqui, ó. corto todos os aqui. Estou fazendo aqui missões. Aqui. E vai estar colocando aqui, ó. Aqui. O que triste desse jeito. colocando aqui as regras eu tô colocando aqui, ó. Segura aqui Dona só tem uma de a da escola. E agora ela não tá mais falando, né? E ela não fala mais com ela? Porque ela Eu avisei pra senhora que essas violetas. E o Tão bonzinho o que é isso? Vem, vou te Vamos Aqui, ó. Sim. Deixa eu mostrar aqui Ele vai encontrar uma pedra Se vai estar aparecendo aqui ó, as pedras vou colocar aqui. Depois também vai colocar aqui, ó. Agora Você também, Você vai colocar a sua casa ausente eu é um você minuto. um minuto é de toda a classe. É. A sua boca, e depois ele tá colocando várias é, coisas. Você vai... possível, você é, com ícone. Pai, é, é, é. Você agora vocês dois. Mas que injustiça. foi aqui que deixa eu conversar um pouco, né? Já, não, Eu não de conversar. Eu vou vou mais aqui. no pergunto dessas etapas. você vai convidar, vai convidar que o seu amigo. Que Paulo disse que a tá E daí? Ah, Agora eu vou lá no perfil do Viorne pra ele aceitar aqui, né? Pra concluir a próxima questão, etapa. Eu vou aqui no perfil dele, tá? então vou ali. Tem que dividir em perfil. Tá? Mas eu nunca tive tão nervoso. Eu falei, deixou assim, Page... Não. Olha é aqui no perfil do Bjorn. aqui, ó. Minha. Eu tô aqui no perfil dele, né? Ei, hey, tá no Ô, oh, mano, oh, qual o De boa. Caramba, ficou bravo, galera. Ficou bravo. Aqui, galerinha. Só ficou mexendo no negócio dele. Ai, ah, meu amigo. Ai, meu Ai, meu Deus, oh. Deus, Deus Ai, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve no canal, deixa o sininho Então um beijo e até o próximo vídeo Cadê?